Olá ah, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro lições bíblicas estudaremos hoje a lição de número 10 que tem como tema o ministério do mestre ou doutor o nosso textual está na carta de Paulo aos Romanos capítulo 12 versículos 6 e 7 e está escrito assim de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada se é ensinar, haja dedicação ao ensino verdade prática os vocacionados por Deus para o Ministério do Ensino, são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e ainda a Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1. A lição de hoje é uma lição super importante e nós temos três, quatro objetivos. O objetivo geral, retratar a missão do Ministério de Mestre e ainda três objetivos específicos. Primeiro, apresentar que Jesus, o Mestre da Galileia, é Mestre por excelência. Segundo, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a Igreja do primeiro século. E terceiro, apontar a importância do dom ministerial, de ensinador na igreja local Mais uma vez, professor Joás, está comigo aqui Professor, muito bem-vindo Estamos é diante de uma lição importantíssima Demais, né? Como todas as outras, né? Verdade <risos> Mas essa é, é especial, né? No nosso contexto cultural, né? Na nossa, na nossa realidade como igreja É, é um, um ministério muito excelente e muito necessário, né? De mestre, de doutor aí É bom quando a igreja recebe esses presentes né? É uma responsabilidade muito grande Para quem tem esse ministério, professor Tanto é que o nosso textual aqui Mais uma vez, né, vou falar a última parte A última frase do textual de Se é ensinar, haja dedicação ao ensino É um trabalho árduo O trabalho do mestre ou doutor né? Se a gente for olhar no, no nível, a nível secular Vamos falar assim Um, um mestre ou um doutor A nível Vamos falar assim no nosso ensino brasileiro, por exemplo, ele enfrenta lá algum tempo no ensino fundamental, ensino médio, depois acabou que ele vai para uma faculdade, dependendo do curso, quatro anos, cinco anos ou algum uhum. dele até mais seis, depois vem a pós-graduação mais dois anos, vem um, mestrado, vem um mestrado mais dois anos, três anos, algum dele tem, tem mestrado até um pouco mais, e depois um doutorado, um PHD mais quatro anos, olha o tempo de estudo em relação à palavra de Deus essa essa conexão aí esse o original desse mestre doutor não foge muito isso aí não né é, é, são são reconhecidos pela igreja é, talvez justamente por conta dessa dedicação né é, a dedicação em ensinar ela não vem antes da dedicação em aprender né é, o que a gente percebe é que assim a gente a gente chama um monte é, de, de Desses presentes, né, esses dons ministeriais, a gente não tem problema é, em chamar alguém de pastor, né, alguém de, de apóstolo, né, uhum. é, dadas as devidas proporções aí, né, mas é, a gente não chama muita gente de, de doutor, de mestre, né, é, talvez porque é, quando a, a, a pessoa chega a um, a um nível de conhecimento assim, né, dentro da igreja, às vezes, ela toma uma postura diferente da que é exigida pela, pela Escritura. Né? É, o mestre, o doutor, deve ser humilde em ensinar e deve ser humilde para aprender, para ensinar. Né? Ninguém ensina nada que não aprendeu antes. Né? É, então, talvez, culpa nossa, né? que não, não temos humildade em aprender nem em ensinar. É, o, o, o termo não é tão usado como poderia ser. Né? Uhum. Pois é professor, é nesse contexto aí que a gente vem falando aí sobre essa lição Por isso que eu falei, destaquei no início aqui a importância dessa lição Porque eu vou até ler a introdução para a gente é, iniciar O Ministério do Ensino da Palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento No que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc Tão importante é a função de mestre na igreja Que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Então, por isso, assim, a raridade desse ministério nos dias atuais. Hoje, com, com o advento da internet, tem muitos ensinadores, muitos filósofos por aí afora, né? É. Mas quando você vai olhar o tempo de caminhada, é, o tempo de aprendizado, aí põe em xeque esse ministério. Tem muita gente ensinando, tem muita gente falando... Né? mas tem pouca gente ensinando a palavra né? traduzindo a palavra uhum. né? para os mais humildes né? intelectualmente é, e assim é, isso é lamentável né? é, e, e tem menos ainda fazendo isso com humildade né? é, então é, é lamentável que seja assim é, nós temos sem dúvida muitos mestres né? muitos doutores é, mas é, a mídia dos mestres, dos doutores, não é tão não é tão é, é, não é tão concorrida quanto a mídia dos falsos mestres, dos falsos doutores. Não, não sei se eu tô me fazendo entender. Você vai para certos certos arrobas aí, né? Vamos pegar um Instagram, um YouTube e você vê milhões de pessoas seguindo o que alguém está falando de vazio, de filosofia humana, de autoajuda e coisas desse tipo. Né? Uhum. Aí você vai para um, um arroba de um Luiz Saião, né? um doutor, um mestre, né? é, não, tem, não é tão concorrido. Né? É, mas... E infelizmente, né? se, se você for olhar pela utilidade, né? devia estar abarrotado é o do Luiz Saião. É, vamos falar de um outro que não está entre nós mais, né? mas é um pastor muito conhecido na, no nosso meio das Assembleias de Deus. Tive o privilégio de ser aluno dele, por um, mesmo que você foi por um, um tempo curto, mas tive o privilégio de ouvi-lo e aprender muito. E já li muitos livros dele, pastor Antônio Gilberto. Nossa, isso é... nós tivemos muitos mestres, né? Muito. Tanto Gilberto, aí você for lá, Bernard Johnson, né? Pastor Laurence Severino Luz. Pedro. É, né? a gente teve muitos mestres, né? Muitos homens bons. Pois é. é. E, professor, que a gente sempre fala isso, né? Se a gente for olhar o ministério, ou, ou se a gente for olhar, vamos falar assim, a história dos reis de Israel, o como que esses homens eram, eles tinham uma tutela, né? E a gente não vê nenhum rei, exceto dois. Um deles, Josias, que assumiu o trono com oito anos, mas todos os outros assumiram o trono aí acima dos, dos 25, 30, exatamente pelo aprendizado, pelo fato de, de ter essa tutela, de demorar tempo, na, na, vamos falar assim, na, no aprendizado mesmo. Então, é, um dia eu falei com a gente entrar aqui, no comentário, um dia eu falei com, com a determinada pessoa, ela falou assim, mas ah, eu não, não vou na escola dominical não, porque tu que fala, hoje já sei, então vai para ensinar. É. Já pensou? É, eu já ouvi isso de bons mestres, de bons professores que tive, que quem não tem a humildade de sentar para aprender, não pode assumir uma classe, assumir qualquer coisa para falar. É uma declaração dessa aí, ou é... Muito ingênua né, ou é muito pretensiosa não sei qual das duas, né? É, nossa, eu, eu gostaria, já pensou? eu é, Não vou ouvir o Silas Daniel não, tudo que ele sabe eu já sei. Nossa, você já pensou? perde né? É, um sonho que eu tenho, né? Saber tudo que o Silas Daniel sabe, né mas falta muita coisa para chegar lá. né Você pega é, o pastor José Martins agora, né? né? É, muita, é muita gente, tem uns, uns camaradas bons aí, né? Então, é muita, eu não sei se é pretensão ou se é ingenuidade. Né? Agora, professor, tem gente é, é, que pensa que esses mestres estão longe, né? Mas tem alguns perto de nós aí, né? Não é? Nós temos bom me bons mestres aí à, à nossa volta, né? É, e pertinho de nós. Né? A gente de vez em quando fala de alguns aqui, né? Aqui mais de perto. Né? É, João de Deus está sempre na nossa lembrança né? é? É, eu, tenho, eu tenho um mestre que eu cresci aos pés dele né? é, Pastor Anacleto, é o, é o maior que eu conheço né? uhum. É o melhor, para mim é, o Silas Daniel tem um, um lugar especial no coração Mas o Pastor Anacleto, você sabe que... Né? E de então, fato, é... você não está falando, tá falando mentira, você está falando a verdade <risos> é. Como aprendemos com o Pastor Anacleto? E tem outros aí, né? Podemos acertar tem outros alguns, aí. É. É, tem homens aí, doutores aí como o pastor Zedec Miranda e tantos outros aí. Isso é muito pois bom é. a gente. Estou falando que a gente perto de nós aqui. É. Esses precisam ser nossas referências. Sim. Né? Referentes Referência de pessoas a Porque a gente vê o, o viver deles, né? Exatamente. O, o, a gente consegue enxergar onde eles estão pisando, para onde Verdade. eles estão indo, né? E aí o ensino fica mais realista, né? Verdade. Concreto. Isso é muito bom Bom professor, nós já mostramos aí aos, As pessoas que estão com a gente aí Para que viemos a essa lição Já deu para perceber aí que a lição é muito complexa Pois é Mas uma lição boa para os dias atuais, né? Pois é Vamos lá, capítulo 1, Jesus, o um mestre por excelência O mestre da Galileia, o ponto 1 um, Segundo, o um mestre divino E terceiro, o um mestre da humildade Três tópicos aí, extraordinários Primeiro, o mestre da Galileia Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino No ministério terreno seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade A verdade emanava da pessoa de Jesus Os que o ouviam só tinham duas opções, amá-lo ou odiá-lo Professor, e quando a gente olha Galileia, é. uma cidadezinha pequena, né? Será que pode vir alguma coisa boa de lá? Pois é. um ser mestre na Galileia, né? É, e, e naquele contexto é interessante que o mestre é, não, não é igual a gente a gente vê hoje muitos mestres porque fizeram mestrado, fizeram doutorado. Naquela época era uma dedicação ao estudo desde dos quatro, cinco anos, né, para se tornar um mestre, crescer aos pés de um era um, um requisito. Né? Então não podia é, ensinar sem aprender. Né? E aprender desde cedo, desde os quatro, cinco anos. É, então é, era reconhecido. Né? Você vê Nicodemos quando chega é, de noite para conversar com Jesus, né? bom mestre, sabemos, né, ele fala que... Sabe que ele é mestre em Israel uhum. né? ninguém, E é mestre vindo de Deus Ninguém podia fazer o que ele fez Sem, sem que Deus estivesse com ele é, Então é, é, é um mestre reconhecido né? Num lugar pouco ortodoxo né? <risos> Em matéria de, de conhecimento né? é, E quando a gente olha, por exemplo é, Se a gente for falar né, Se a gente for falar hoje dos pais da igreja Por exemplo, Eusébio de Cesaré e tantos outros né, Estou citando alguns um dos celeiros, o celeiro dos pais da igreja em termos de, de conhecimento, de profundidade, de raiz na ortodoxia bíblica, era em Alexandria. Pois é. No Egito. Pois é. é podia ser no, no Partenon, né? podia ser né? é, no berço do, da filosofia. Sim. Né? Podia é ser isso. em Roma, é, mas está vindo lá do Egito. Não é? Mas assim, quando a gente olha para isso aí, a gente olha a dedicação dessas pessoas. Né? O tempo de estudo, o tempo de debruçar na palavra. Sim. Ninguém chega a um posto desse à toa. Primeiro é porque Deus quer, Deus capacita com, com, com o Espírito Santo, a gente sabe disso, não tem dúvida nisso aí. E segundo é porque é o trabalho dessa, desse, desse, desse pessoal. Então isso é, isso é fantástico, quando a gente olha isso aí é extraordinário. extraordinário. É, vamos lá professor, ponto 2 aí, mestre divino, já citamos aí o mestre da Galileia, em visita, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel, e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum em seu tempo, esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus Não fosse com ele Olha bem, além de, de estar Numa cidade pequenininha Vamos falar cidade, né? mas um distrito Um município pequeno na Galiléia Que pertencia aos judeus na época né? E até hoje é, Todos reconheciam Como sendo alguém Vindo de Deus e estando com Deus E sendo Deus Pois é, e quando a gente vê A figura de Nicodemus, né, reconhecendo isso É alguém que tem esse conhecimento né? alguém esclarecido nas ciências da época e olha para Jesus e vê um mestre né, vindo de Deus é, com, com esse dom ministerial que a gente está falando também não é diferente né? os mestres são sempre reconhecidos né, como vindos de Deus né? é, alguém não pode se auto intitular mestre e, e sair ensinando né, sem, sem o aval da igreja sem o aval né, do próprio Deus que levanta mestres e dá para a igreja, né? É, nós, estamos na, nós estamos na onda aí da, da internet. Eu, esses dias agora eu estava vendo é, um, um, um determinado pastor aí e ele estava lá respondendo aquelas aquelas perguntas que está todo mundo nessa nessa fase agora, está todo mundo nessa tendência agora. É, depois é, do depois do Ciro Ciro Zimbord, né, né? veio André Valadão, veio o, todo aí todo mundo agora está nessa vibe, né? Virou febre, né? É. É, Inclusive, nós temos um quadro aqui que também respondendo as perguntas assim, muito bom, né? É. Nós somos suspeitos em falar, é. mas tá lá, tá lá no é. YouTube, todo mundo pode, pode acompanhar. É, quando eu, eu, eu, alguém perguntou para ele assim, pastor, eu queria me tornar um mestre, como é que faz para isso aí Qual é o segredo? Hum. Aí foi responder o seguinte para mim, você tem que debruçar na palavra, você tem que estudar muito, você tem que receber esse dom e chamar de Deus. Isso é coisa natural, isso é coisa humana, não. Eu achei legal a resposta dele, porque são respostas rápidas né? é, Isso não é para ninguém se autopromover Isso é algo dado à igreja Esses dons espirituais, ministeriais Não são para autopromoção Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro né? Esse dom, por exemplo, ministerial de mestre ou doutor Não é para a pessoa achar que é mais que o outro Não, pelo contrário Ele vai receber uma, uma, um, um maior peso de julgamento Por esse dom ministerial que ele exerceu ou não então isso é uma responsabilidade a mais é, você vê que é até é, tema do tópico 3 aí né eu estou uhum. adiantando mas Bora a lá. gente entrou no assunto né até até na cultura Judaica né é, um mestre um mestre não se dobrava diante de ninguém né e isso não era só no sentido literal né uhum. é, em todos os sentidos até os figurados né é, no sentido de, de ele é a autoridade máxima em termos de conhecimento, uhum. então é, havia uma postura arrogante, né? uhum. pelo menos é, visualmente falando, né? uhum. uma, havia uma certa arrogância por parte dos mestres de, de Israel. Né? Uhum. Jesus veio, quebrou esse protocolo né? quando ele, <risos> cingido de uma toalha, né? lavou os pés. Daqueles que são discípulos, ele é o mestre, né? Uhum. É, os próprios discípulos acharam absurdo, né? Porque não fazia parte da cultura. É verdade. Né? Bom, já que você já começou a falar sobre essa hum. questão da humildade, é, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes, claro que as vestes, é, vamos falar assim, as mestre, primeiras né? vestes, as vestes de mestre, hum. né? e tomando uma toalha cingiu-se depois pôs água na bacia começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar los com a toalha com que estava cingido que cena chocante para os judeus a pergunta de Pedro descreve essa perplexidade era inimaginável o mestre encurvar se para lavar os pés de pessoas leigas Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos que maravilha eu me lembrei de um negócio Claro que Jesus é um mestre incomparável Não se compara, não tem ninguém que se equipara ou que se compara a Jesus Mas no Japão tem uma cultura Que o único que não se curva ao imperador é o professor, hum. é o mestre E esse professor não encurva ao imperador Porque todos reconhecem que para ser o imperador precisam passar pelas mãos do professor Olha que legal essa cultura Bacana, né? E a, as escolas, eu li esse documentário há pouco tempo as escolas no Japão, todas as crianças são ensinadas, inclusive ajudar na faxina do banheiro, ajudar na faxina da escola, exatamente para a soberba não entrar no coração deles. E olha que cultura de primeiro mundo tem o Japão. É, e a, a arrogância, a soberba, é um pecado que é muito sedutor, né? Muito. É, às vezes você não precisa ter muita coisa para ser arrogante, para ser soberbo. Né? É, então, é aprendendo desde cedo quanto antes melhor né aprender a lidar com isso né? aprender a ser humilde de fato né agir com humildade né? é, se reconhecer não maior e não menor do que ninguém né se reconhecer é, um humano como outros humanos entre outros humanos né é, é isso é bom, né? isso é o básico da, da, da convivência né Verdade. É, é se falando em humildade eu tenho um, um amigo é, ele sempre falava isso Quando eu percebi que alguém queria pisar nos outros Ele falava, você aí, camarada Coloca uma estrelinha no lugar que se Sobe numa tampinha de Coca-Cola Acho que já, já é o xerife E a gente vê esse exemplo Contrário na vida é. de Jesus Pensa um mestre por excelência Deus é, Se fez carne habitou entre nós E despice das suas vestes De mestre Colocar uma toalha no Sobre o homem, lavar os pés de homens leigos e depois enxugar e dar o maior exemplo de humildade. Não é qualquer mestre que faz isso, não, é, tá? É por isso que as multidões, né, no final do, do, do Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, né, as multidões reconhecem a diferença, né? Do mestre da Galileia para os outros mestres. Esse aqui ensina como quem tem autoridade, ensina com autoridade, né? É. Ele ensina não só com discurso, né? ele não fala só aos ouvidos, ele fala aos olhos, né? fala Sim, ao coração. Beleza, né? Né? É, e, e João 6, né? é, suas palavras são diferentes porque tem espírito e vida. Né? Por que, que tem espírito e vida? Porque ele vive o que fala. Né? As palavras são, têm vida quando saem da boca dele, porque saem de alguém que vive o que está falando. Faz uma diferença é, é, muito grande. Assim. A, a teologia católica, a tradição católica, né, tem uma uhum. uma figura, diz que é o eke homo. Né? Há uma uhum. ideia né? é, uhum. que é, quando olham para o Cristo falando, ele não fala nada que ele não faça. Né? Quando olha para o João Batista pregando humildade, consegue ver nas vestes dele alguém humilde, nas atitudes dele alguém humilde. Né? É diferente. É, então é... é o, o homem né, condiz com o discurso que sai da boca dele. Né? A vida do homem condiz com o discurso do homem. Né? Ainda falando de humildade, professor, acredito que você já está lá, se já não tiver terminado a leitura desse livro, mas eu me prendi nas primeiras é. páginas ainda, porque exatamente pelo fato de, de da profundidade disso aí. Tomás de Kempis, quando fala da imitação de Cristo. É. Isso é maravilhoso. Fim. Muito bom, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já. E nós estamos falando da lição extraordinária. Não saia daí, já já estaremos de volta.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 Queridos, estamos de volta, esse é o TV E nós estamos hoje no quadro lições bíblicas Estamos estudando a lição de número 10 O Ministério de Mestre ou Doutor Falamos aí no primeiro capítulo E no bloco anterior, Jesus o Mestre por Excelência Professor, é por isso que Paulo falou né? Sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo Jesus Muito certa essa frase, né? É, é alguém que vive, né? Mirando os passos de Jesus um a um, né? aí Tem essa autoridade para falar, pode me seguir também, porque eu só piso onde ele pisa. Né? É, brincadeira seguir não... o mestre não é fácil, é. não, tá? Seguir o mestre não é fácil, não. Bom, professor, nós vamos falar no, no capítulo 2 aí, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. Bom, nós já falamos no primeiro aqui, demos aí, falamos do, do, do maior exemplo de mestre, isso aí é indiscutível. Eu acho que ficou bem claro esse ponto aqui, que nós citamos Jesus, não tem ninguém que, que se compara a ele, né? É, Jesus é o um paradigma né, excelente de todas as virtudes possíveis, né? A gente falar de um pastor, ele é paradigma, se a gente falar de, de doutor, de mestre, ele é paradigma também. Se a gente é falar né, de, de, de vida cristã como, como um todo, né? É tudo. É, ele, é, ele é o nosso maior referencial em qualquer é assunto, verdade. né? é o norte né é. é tudo na verdade bom três pontos também uma ordem de jesus que é o ponto primeiro depois a doutrina dos apóstolos e o ensinamento persistente ponto 1. Um, antes de ascender aos céus de modo solene jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado o livro de atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de jesus Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns dos seus servos com dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino. Passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Que espetacular esse, esse, esse subtópico primeiro aqui, né? Temos a responsabilidade de ensinar, mas antes de ensinar tem que aprender. É, o Cortella, nas suas reflexões filosóficas lá, ele fala que todo bom ensinante é primeiro um bom aprendente, né? Hum. É, então é, isso é verdade demais da conta, né? Não dá para ensinar nada direito se você não aprendeu direito, né? É, você vai falar, falar, falar e não vai produzir mudança nenhuma, não vai produzir, né? Entendimento daquilo que você está falando. É, quando você entende, aí você consegue traduzir, passar de uma forma clara, né? Para qualquer um entender. Eu tinha um professor é, lá na faculdade que ele falava o seguinte: se a gente não conseguir explicar um projeto complexo para uma criança de seis anos Está pronto para fazer nada. Isso marcou porque é. É, a função do mestre é exatamente essa: pegar algo complexo, destrinchar aquilo ali de forma que todos entendam. Foi exatamente o que Jesus falou na sua ordem: pega o que eu estou ensinando a vocês e passem isso a outras pessoas. É. Eles aguardar tudo. Foi uma ordenança, né? Exatamente. Vinde por todo mundo ensinar. né é, Pregar o evangelho a todas as nações, ensinando a guardar o que ele falou. É, então é, e guardar aí é obedecer né? é, na maior, na maior da, parte das vezes onde, onde essa palavra aparece né, guardar na Bíblia está tá relacionado a obedecer algo que ouviu e entendeu então é, isso é a vida evangélica né? você ouve a palavra ela produz fé quando você entende uhum. né? e você passa a andar de acordo com aquilo que você entendeu é né? então é é, é a, a vida do cristão é, é muito bom isso né é ensino, ensino a aprendizagem né muito bom é, então ele mandou e tem um tem um conteúdo esse aprendizado né as palavras que ele tem dito é esse é o conteúdo por isso professor que eu quero levantar uma questão aqui é, você falou aí em guardar eu vou falar desse ensinar isso está no imperativo né ensinar ou seja isso é um trabalho que começou e está está acontecendo ainda ele não não não finalizou é, por que, que eu estou levantando essa, essa questão porque isso demanda de tempo não se forma um mestre da noite para é. É, o dia o mundo passa por muitas transformações e, e hoje é, com uma velocidade dez vezes maior do que antes né uhum. então é, no campo das ciências né no campo da, da filosofia né tudo tudo avança muito rapidamente no campo do conhecimento. E o mestre levantado por Deus, ele deve estar em dia com esse, com esse avanço todo. Porque a sociedade ela se molda de acordo com essas mudanças. A, a sociedade vai de acordo com essas mudanças da ciência, né, da cultura. E o mestre tem que traduzir isso... Né, é, de forma adequada com, a, com o que diz a palavra né? ele tem que entender o que diz a escritura né? isso envolve uma série de, de coisas, né? uma ciência muito complexa né? é, a ciência de, da hermenêutica, né? estudar o texto, da exegese é, e cultural também, entender a cultura da época né? para assim, traduzir aquele texto para essa realidade uhum. né? adequar a, a prática daquilo nessa cultura, né? então é, é, não é algo simples, exige uma certa dedicação. É só só para para quem tem em nosso os nossos amigos aí que nos acompanham, só para ter ideia, um curso de teologia hoje, até aproveito para falar do Ibafec, tá? É, não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. É né? quem ainda não fez inscrição, tá aí, tá, tá a tempo, tá? Procura aí na nossa secretaria. E tem todas as informações Só para ter ideia, o curso básico se estuda 15 disciplinas Então assim, nós estamos falando de um curso básico Depois tem um curso médio, tem um médio avançado Olha, olha o tempo, no mínimo, no mínimo Vamos falar aí, quatro anos, 4, cinco anos uhum. Isso eu estou falando uma introdução Depois você tem que acompanhar de uma série de livros É só olhar aqui a, a nossa retaguarda que vai ver essa aqui é uma pequena demonstração. Então, assim, se for olhar quantos livros um bom mestre, eu lembro do pastor Divaldo, que escreveu aí, pelo menos, ah, que eu lembro aí, uns 15 livros ou mais, foi bem mais. Mas ele falou para escrever 15 livros já leu mais de 3 mil. É, craque em escatologia, né? Não é? é? Então, olha para você ver, quanto tempo que ele estuda escatologia? Quanto tempo? É. É? É. A gente arrisca em falar alguma coisa de escatologia, eu praticamente estudo escatologia desde 99. É, eu já nem arrisco. Entendeu? Então assim... Não, é minha praia. Porque são coisas assim que precisa de debruçar, isso não é da noite para o dia. Né? Então quando a gente fala dessa questão dessa ordem de Jesus, isso tem uma complexidade aí entre ensinar e guardar que demanda tempo. Isso é. não é? Não é assim igual a Matrix, né? Baixou, baixou um drive lá, pronto, agora já sou mestre. É, não é assim. Já sei pilotar um helicóptero. Não é, não, não é assim. É. É. É, professor, vamos lá a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Doutrina dos Apóstolos, aqui, re, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Eu vou até te falar de forma invariável, né? Aprenderam de Cristo e ensinaram a igreja. Coisas é. que nós já estamos sofrendo algumas mutações nesses ensinos, né? É O maior pregador que a igreja já teve né, depois de Cristo, ele falou, ele falou que... É, é, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei é, então ele, ele, o Senhor falou com ele né, isso, isso e isso ele passou do jeito que recebeu né, ele Sim. ensinou do jeito que ele ouviu de Cristo né, E isso, isso, é, isso é o ministério de mestre e de doutor bom, deixa eu voltar num texto aqui no antigo testamento que vai ilustrar direitinho isso aí que você acabou de falar é, acontecia isso no Antigo Testamento? Claro, nós temos inúmeros mestres no Antigo Testamento Vou falar de um deles por excelência Também Moisés Moisés recebeu a orientação do Senhor na construção De todo o tabernáculo As medidas, os utensílios O tipo de material O tipo de material tamanho, Tudo, tudo, tudo, cor. tudo Ele recebeu aquilo no monte Deus, Deus ungiu Dois homens lá no meio da raial. Você já citou ele aqui várias vezes Desaléu, né? Não é? Deus revestiu esses homens de sabedoria, de conhecimento, de, vamos falar assim, de sabedoria mesmo de Deus. E eles, Moisés passou a visão fidedigna do jeito que ele tinha recebido. Interessante quando a gente vê lá no final da construção, que eles lá no final do êxodo, que eles apresentam para Moisés toda a obra do tabernáculo, é como se Moisés estivesse revivendo aquela visão que Deus deu para ele lá no monte. Ele falou assim, puxa vida! Eu não desenhei, eu não fiz um desenho para ele mostrando a planta. Eu simplesmente passei aquilo que Deus me orientou que passasse. Eu falei para eles eles fizeram idêntico à visão que Deus me mostrou no Monte. É, o é mesmo Espírito isso. Que, que, que passou para Moisés pass, passou a eles, a, capacitou a eles a fazer né, as artes e tudo mais. Esse é o segmento da doutrina que nós precisamos né, manter de forma invariável. O que nós aprendemos de Cristo, que também foi ensinado pelos apóstolos, né? A palavra de Deus será que é uma verdade nua e crua que nós estamos Não. ouvindo hoje? isso assusta a gente, professor? Pois é, é num desses desses cultos nossos aí, eu, eu lembrei de um episódio e acabei falando, né? Uhum. Da, foi por testemunha falsa, né? Que julgaram Jesus e depois mataram, né? E a testemunha falsa, quando você vai ver as palavras que eles disseram que Jesus falou Jesus realmente falou aquilo. Né? Exatamente. Eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em três dias. Uhum. Né? Mas como é que o evangelista chama de testemunha falsa se Jesus falou aquilo mesmo? Né? É porque eles tomaram as palavras num sentido diferente da, do, do que Jesus falou. Né? Jesus estava falando do seu corpo, né? o templo ali era o próprio corpo dele, né? uhum. que seria morto e no terceiro dia ressuscitaria, né? reconstruirei no terceiro dia. então ele falou nesse sentido. o sentido que eles trouxeram lá, né? denotava uma rebelião contra a Roma, contra a religião judaica, né? um, um anarquismo da parte de Jesus. Né? Que é esquisito ver isso em Jesus, mas tem gente que vê, né? infelizmente. É, tem gente que vê é, essa essa não esse não era o sentido que Jesus falou Jesus falou aquilo então eram as palavras de Jesus mas como eles tomaram num sentido diferente aí não foram não é mais palavra de Jesus que eles deram outro sentido verdade. É, e quantos mestres fazem isso hoje né quantos falsos mestres quantos de nós não temos amontoado para nós mestres segundo os nossos próprios desejos verdade né? Então é preciso que as palavras de Deus sejam tomadas no sentido que Deus as diz, uhum. né, para que sejam palavras de Deus. É é, então é, é, a gente vê muito isso hoje, a gente vê muita, muita gente falando, Deus disse, né, assim diz o Senhor, e você vai ver, não tem nada a ver com a palavra de Deus de fato. Né? Eles é estão mas... falando num outro sentido, né, que não é aquele que Deus disse. É bom lembrar que um texto fora do contexto se torna um pretexto, isso é perigoso. Vira heresia, faz, faz. fácil, fácil. Fácil, fácil, por isso a é. gente tem um monte aí. Ou de... tentação do diabo. Não é? Foi o que aconteceu com é. o próprio Jesus, né? pegou um texto fora de um contexto e queria fazer uma aplicação que tinha nada a ver com o contexto que realmente estava escrito. É, a nossa imaginação é, é, é assim também, né? a gente pode pegar a palavra de Deus e imaginar uma coisa, falar que Deus disse. Agora vamos dar um exemplo do maior mestre, né, Jesus. Aplicando um texto dentro do contexto que foi escrito Salmo 22, quando ele estava pendurado na cruz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está lá escrito, mil anos antes Um outro texto que o próprio evangelista Felipe aplicou também ao, ao Eunuco Isaías 53, texto dentro do contexto Olha que mestre por excelência é. Então tem vários exemplos aí Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado para pequenos grupos nos lares. Aí entra o termo homilética, né? homília, falar entre família. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como o verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos. A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, professor, fechando esse capítulo 2 aqui, já quase que partindo para o finalzinho aí, que esse ensinamento era persistente, redundante, repetitivo. E é o que precisa ser, né? É. Interessante que identificou-se né, no discurso de Paulo que ele era convertido. Sim. <risos> né? Sim. Identificou-se que o seu discurso era palavra de, de Deus mesmo que identificou-se que ele tinha fé em Jesus, né? Tá tudo isso aí em Atos 20. Muito legal. Né? Então, Muito legal. É, é isso é que é interessante, né? É preciso identificar isso no mestre. É preciso olhar para os nossos mestres e identificar essas coisas. É convertido, né? Uhum. Sua, suas palavras, ainda que é, vieram, estão escrito lá na palavra de Deus o que ele está falando. Ele está falando, reproduzindo, né, pela fala no sentido que Deus diz? né? Sua vida condiz com o que ele está falando, né? então tudo isso deve ser identificado na, na é pessoa verdade. do mestre, né? Principalmente nesse mundo de ideologia que nós estamos vivendo aí, né? Cheio de pois farsa, é. cheio de engano. Por isso os dons espirituais aí volta a falar do discernimento de espírito é muito necessário para uma hora dessa aí. Pois é. Muita gente se passando de mestre aí nunca sentou para aprender. Complicado, né? difícil Vamos lá, capítulo 3 a importância do dom ministerial de mestre, uma necessidade urgente da igreja, a responsabilidade de um discípulo lado contínuo e requisitos necessários ao mestre. Uma necessidade urgente para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local e precisa haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia, aplicando-as é, como é necessário. Deus concedeu a igreja mestres E é preciso que ela invista neles também Isso aqui é muito importante, professor Por exemplo, a gente fala nisso direto né? Quantos livros que são lidos Quantos materiais são escritos Quantas horas e mais horas de estudo Não é simplesmente chegar aqui Ler uma lição e passar Isso eu estou falando de nós que agora aqui Não é nem questão de, de mestre Eu estou falando de uma simples lição De uma lição de algo Vamos falar assim, que vai repercutir na vida de alguém mas agora imagina um estudo detalhado, pegar um texto e aquilo ali, precisa haver uma dedicação, um investimento assim pesado em cima disso aí, né? É, possivelmente, né? Pelo que a gente percebe, tem tem pessoas que são professores de escola dominical que nos assistem, né? Sim. É, a gente já ouviu isso de, de alguém pela rua e tal, uhum. né? Então é, são mestres. Né, estão ensinando a igreja de Deus né? é, quando, quando o apóstolo Paulo falou que deve haver dedicação ao ensino Ele está dizendo que, que a dedicação para ensinar deve ser a mesma para aprender né? E ele diz isso não só em palavras, mas com a própria vida né? Ele estava sempre é. falando, traz para mim os livros, é <risos> traz os pergaminhos né? Já não estava é, tão novo mais na época dessa Pois é, e é, é o apóstolo Paulo né? é. é o filósofo da igreja né? o, o maior deles né? já, já. É, Então é, é, o, é o Salomão da, da, do, do Novo do Testamento, novo Testamento. Né? É, Alguém dá essa, essa nomenclatura Agostinho né? uhum. Mas olha Agostinho e olha Paulo né? A discrepância Em então, é, termos de conhecimento <risos> Sim. Né? Mas... Paulo tem esse conhecimento todo e quer os livros, quer os pergaminhos, né? O uhum. que, que tem nesses livros, nesses pergaminhos? Conhecimento que ele não tem ainda. Ou conhecimento que ele tem, mas precisa ser aprimorado, né? Verdade. Porque senão, como que ele vai ensinar? Verdade. É, então, é, é, essa, essa dedicação, né? Ela faz parte. É, e, e professores que nos assistem, né? A gente sabe que não fica só nisso, né? O subsídio vai muito mais além do que as aulas né, que, que a gente vê no YouTube, uhum. né, e no próprio site da CPAD, né, nos livros que a CPAD disponibiliza. Nós, nós temos outras fontes de conhecimento que são buscadas, né, porque é, deve haver uma dedicação. Quando a gente está ensinando a Igreja de Deus... Não pode fazer isso de qualquer forma, pode não, né? Né? deve haver uma dedicação. você pretende ser mestre, né? quem está assistindo a gente tem essa pretensão né? de ser um mestre na igreja, né? sente que é chamado para isso, a, a primeira coisa que tem que estar tá no coração é sede de livro. Né? É. Primeiro a sede pela escritura, né? entender o que está que escrito ali. É, né? é curiosidade pelos originais, né? um, um pouco de hebraico, um pouco de grego, não, não, não dói. Né? É preciso, é necessário para entender. Né? É, o português que está aqui na, na, na, nas traduções né, nos explica. Né? O hebraico que está lá nos manuscritos nos revela. Né? Muito bom. É, então Muito é, bom. É, é, é preciso cavar mais fundo. O mestre não pode ficar na superfície. Deixa, deixa tem que eu, aprofundar, ele tem que cavar mais fundo Deixa eu falar assim, assim, <risos> rapidamente Nós vamos finalizar aqui nos três últimos tópicos Aqui nos dois, né? É, hoje mesmo, a gente estava conversando Entre alguns pastores aqui é, num, Toma um café, conversando Um deles falou assim, rapaz, eu li um negócio No livro do Salmo, impressionante, estava lendo lá O livro do Salmos, um livro paralelo Ao livro do Salmos, e ele aprendeu um negócio No Salmo 23 e ele falou o seguinte, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu fui pesquisar o original, o, o hebraico mesmo, olha como que está no hebraico, uma forma reveladora. Tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é, é meu pastor. Assim... É. O que me falta? É. Se Ele é meu pastor, o que me falta? Olha como que é diferente. É, é que ele não. É, as pregações que a gente ouve hoje, os ensinos, vão no sentido de que Cristo é a cereja do bolo. Uhum. Né? Eu trago filosofia, cultura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê e coloco Cristo em algum lugar, né, com um certo destaquezinho, tá? tal, uhum. cereja do bolo. Sim. <risos> né? é, Paul, Was Paul Washer usa essa figura, inclusive. Né? É difícil. É, ele não fala com essas palavras, mas eu já vi ele usando essa figura, uhum. da cereja do bolo. Né? Acontece que, na realidade, Cristo não é a cereja do bolo, ele é tudo. O senhor é falou boa, aqui é no, no começo <risos> da, da, da nossa da nossa lição. né? Ele é tudo que nós temos, é tudo que deve ser ensinado, é Ele, é sobre Ele. né? Então, é uma imersão em Cristo. né? O ensino deve ter essa premissa. Professor, e nós finalizando aqui, falando o seguinte, requisito necessário ao mestrado, primeiro, ser salvo por Cristo, segundo, ter o hábito de ler, terceiro, um preparo intelectual e finalizando, um coração em chamas. Ou seja... O aprendizado só pode ser considerado um aprendizado quando ele transmite, quando ele ensina alguém. Por isso a necessidade do discipulado. É, o coração tem que arder por isso, né? Não é? É. Queridos, chegamos ao final da nossa lição. Queremos te agradecer pela companhia, manter-se informado através dos nossos canais e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço e até lá.